Ai, será que esse creme é bom, moça? Você conhece, entende? Não, minha pele tá muito ressecada. Será que ele é bom? É, eu já Ah, Jesus! Ah, então eu vou experimentar pra ver se é bom. Hum, ele parece ser muito bom, minha pele ficou macinha. É, né? Olha só. fica bem macinha. E você tá vendo o que? Eu tô nada. Vem pra cá. E você também, né? Você deveria. Pelo amor de Deus. Gente, você mesmo é. falou que o creme era bom, você que me indicou nossa, o creme. Mas, puxa, filha, a gente tá ali bom. Deixa eu Deus passar nossa. meu creme aqui, deixa de ser não, não deixa você passar, não. Você pode passar em outro corredor, porque eu tô comprando. Ah, o creme. tá bom. Não, é a dona aqui do também. Eu vou procurar agora. o gerente daqui desse mercado. Ah, porque... chama quem você quiser. Lógico, porque isso daqui não se faz, Maravilhoso. Imagina. Obrigada ah, não, pela indicação. Tá? Continue não, não, não, usando, porque <risos> tá a pele tá, tá horrorosa. Ah, tudo que eu precisava. Hum. que é isso? Tudo que eu precisava era hidratar essa pele, menina. Você é louca? Oi? Você é louca? Como assim? Você falou comigo? Que de onde você tá? você Meu está Deus, onde? Deus do céu. Você está onde? Você está na sua casa? Eu estou ah, passando tá. creme. Minha pele está ressecada. Por quê? Eu estou olhando Ai, porque eu Tô vai. cuidando da minha pele, coisa louca. Ah, eu deveria fazer. Louca! Aqui, ó. Sou Vamos louca. Pra você. Pega para você. Olha, oh, olha só pode, que loucura. Pode, pode. Deveria cuidar da sua pele. Pode, pode. Deveria. Com você comigo? É, é, com você Não, tô mostrando mesmo. a bunda, não, meu que amor. É. Estou passando hidratante, coisa de fazer. Você Só para toda manchada. Eu tô olhando que ele é lindo. Ah, eu Nossa, com a bunda dessa é gostosa. Que você, tá de Uai. você é um safado, fico olhando pra ela, tá? Só é. que Vai é. embora então, vai embora. Tchau, tchau. Depois você volta, amor, lindo. E aí, João, tudo bom? Grande Valkira comigo. Eu sempre vinha fala, com meu, Quer dizer, ah. sempre venho com meu marido tu é aqui. É doido, meu. Tu é doido. Não entendeu? Olha o que a Valkyria vai fazer. Vamos rir. Tá vendo? Tô aqui de novo onde você mais gostava de ficar. Olha o seu cantinho aqui, lembra meu amor? Você está fazendo tanta falta para mim. Eu sei que você gostava daqui então é aqui que você vai ficar pra vida toda, meu amor. Você vai ficar aqui, tá? E tá? E tá? Fica aqui ó, o seu banco. Você tá louca? Oi? Tá ficando louca, Eu tô fazendo o ritual do meu marido, eu fiz. É, porque ele ficava aqui, ele morreu. É a cinza deles, ó. É a cinza deles. Cinza deles? Dá licença. Meu querido. Tá vendo o que ele faz com você, Jacinto? Tá vendo? Vai, meu amor. Vai com Deus. Vai com Deus. Deixa eu fazer meu ritual, amor. Esse ritual vai ser difícil pra mim, mas você vai ficar aqui. Vai com Deus, meu amor. Vai com Deus, vai com Deus. Vai louca, amor. Oi, vai com Deus. É meu marido, ele morreu, ele tá aqui dentro. Mas ele gostava daqui, meu amor. Não fica triste, não. Fica aqui, meu amor. Fica aqui. Ai, deixa eu fazer, meu amor. Vai com Deus. Eu você, meu querido. Sei é que você quer ficar aqui na praça, é na praça que você agora, vai agora. ficar. Vai comigo, vai com Deus, meu amor. É ah? é Eu tô fazendo meu ritual, meu marido, vai, mor vai, Que foi? Né? é cinza dele. Que é isso? Volta aqui, volta aqui, meu querido. Não fique longe de mim, não. Oi. Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir.